Você você amigo ligado no blog aborzicoelho.blogspot.com.br Nesse sábado dia 5 de outubro de 2019 Estamos chegando para mais um pós-jogo Dessa vez empate em 2x2 entre Freiburg e Borussia Dortmund O Freiburg que estava na frente uh, Estava atrás do placar aliás No primeiro tempo E acabou aí que no... No segundo tempo do, do jogo aí Conseguiu, né, Empatar o jogo, né E tava duas vezes apreendido o placar do outro E conseguiu levar essa virada e mais um jogo em que teve falta de concentração Falta de foco E, e algumas coisas que a gente tem, tem percebido já há algum tempo Que são as substituições do Lucian Pablo. Claro que a primeira substituição Quando o Pizzak é, saiu machucado é, uma lesão na Avenida, né, pode ser que ele fique um bom tempo fora, o... o Luiz Valve colocou o Julian Brandt, né, pra que o Nakimi pudesse fazer a função lá na, na, na lateral direita. Mas, na prática, o que se viu, né, no, no, como conceito geral das coisas, acabou uh, não dando muito certo, porque, tanto pela a ideia de jogo que foi... Imprimido até conseguiu fazer um a zero No, no cruzamento do escanteio Com o toque rasado E o belíssimo voleio do Do Witzel para fazer um a zero E isso aí foi o que mudou a cara do, do jogo Principalmente pela condição que, que Que foi feito né Só que aí teve mais um ponto importante né Que foi a A maneira como O, o então não não poderia ter ampliado mais o marcador Teve um chute de fora da área do Toque Arrasado Que o goleiro para o Na reta final do primeiro tempo Só por isso aí já deveria já ter ampliado mais o marcador Porém, o time acabou deixando o Fiber a gostar do jogo a, a criar oportunidades O Delaney levou o cartão amarelo. Criar as de passagem, o árbitro do jogo Uh, deixou o Freiburg bater bastante né? Mas isso não é desculpa né? é, já era, é o hábito deveria ter apitado, aplicado Cartões amarelos para os jogadores do Freiburg e... Mas quando teve falta Para os jogadores do Dottom Ele deu cartão amarelo principalmente para O Delaney, que aí foi o grande Ponto-chave da questão né? Ele poderia ter colocado O Weigl uh, Exatamente para você tirar esse jogador Que está amarelado Pelo contrário, ele Manteve o jogador em campo, não conseguia mais uh, marcar na condição que deveria. Foi começando a deixar espaço. O Akanji começou a errar muito na hora de fazer a marcação para Zona. E aí saiu o, o gol de empate, né? Do Walsh né? Esse garoto aí que é bom de bola. Né? Vai, vai render um futuro muito grande para a seleção da Alemanha. Porém, todavia... O que acabou se tendo, nos, principalmente nos 15 minutos finais, né, quando o Dortmund fez o 2x1, era que o Dortmund poderia ter feito mais e poderia ter ampliado o jogo. Aí colocou o Sancho. Tirou o Torque arrasado. Porém, aquela ideia de você ir por um contra um e jogar na velocidade do mano a mano, acabou simplesmente não acontecendo. Principalmente pelo de que o que. Uh, uh, para a qualidade do jogador que ele tem Ele ficava atacando de lado Um passe a outro é, Simplesmente muito burocrático é, Basicamente foi isso que aconteceu E aí Na reta final do jogo, aos 43 do segundo tempo Quando pare, Tudo parecia que o Dalton mudava com o jogo na mão Tem um cruzamento lá da esquerda para a direita O Grifo Na tentativa de evitar A saída para linha de fundo Joga para dentro da área de qualquer jeito. E o Akanji, que estava perto do Burke, era só o Burke encaixar. O que, que o Akanji faz? Ele acaba fazendo gol contra, bola batendo nele e entrando. O Dotomo acaba perdendo seis pontos fundamentais, pode dizer até nove, nos últimos quatro jogos. E agora é, vai entrar aí a data FIFA. Né? O Dotomo vai voltar a campo só no dia 19. De outubro contra o Borussia Mönchengladbach Pá, uh, um jogo que o Dóton vai ter que jogar muita bola em casa no Signal e Dana Pá, que é uma e meia tarde. Mas algumas coisas eu não ser aí, é extremamente revisto, né? Uh, e a postura do Lucian Paiva realmente não tem mais as condições para um técnico de futebol, né? Ele chega na segunda temporada, tem um baita de elenco na mão. E ele não conseguiu sequer impor um ritmo de qualidade técnica para esse time. Que possa ter resultados em busca de um título. Que ele mesmo falou que ele poderia chegar a 76, a, acima dos 76 pontos. Mas acho que é muito improvável que isso aconteça. E antes que as pessoas cheguem nos comentários e falem. Nossa, você está sendo muito correteiro. É, você está muito cornetista, muito pessimista. Gente, isso é uma realidade. O que o Dótomo vem apresentando desde o jogo contra a União Berlim é apenas um retrato do seu treinador. É apenas um retrato do Luciano Fábio e isso é um problema que é seríssimo, ainda mais para esse elenco. Tudo bem que o chu estava fora, o Paco Alcá estava fora, mas se, as opções que você tinha, você tinha que apostar de uma maneira mais interessante. E colocado numa ideia mais interessante. Que fica a lição. E vamos ver se o Dortmund vai tomar alguma atitude. Em relação ao a Lucian Fab. Vamos ver até quando ele vai aguentar. Porque agora vai ter uma sequência. Duríssima. E que vai pegar o Monchengarimado dia 19. Depois tem Champions League contra a Inter no dia 23. No dia 26 vai ter o Rio Derby, A mãe de todos os Debs. Contra o Schalke 04. Esse vai ser um jogo muito fundamental. Depois vamos ter o jogo da Copa da Alemanha. Contra o Borussia Mönchengladbach no dia 30 de outubro Depois do dia 2 de novembro vai enfrentar o Bolsburg Aí no dia 5 vai enfrentar a Inter pela Liga dos Campeões da Europa em Dortmund E no dia 9 vai ter o um jogo contra o Bayern de Munique É aí que a parada pode decidir muito para esse time do Dortmund Para esse é, momento do primeiro turno do campeonato Deixar aí no, nos seus comentários aí as suas opiniões em relação ao jogo, em relação à postura do Lúcio São Fábio. E é isso. Uh, o Campeonato volta aí nos dias 18 e 19 desse mês, já que vamos ter aí data FIFA de seleções. Né? Lembrando que na quarta-feira agora nós vamos ter aí Alemanha e Argentina no Signal e Duna Parque. Um grande abraço para vocês, um bom final de domingo. Lembrando que, neste domingo, quarta à tarde, farei narrando na Rádio FT Palmeiras e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Valeu, galera! Abraço!